Não só agora, porque você está falando agora, que hoje estamos aqui com mais um vídeo. E hoje, nós estamos continuando. Ah, layers of Fear. Eu estou cagando de medo, mas... né? vamos lá. Ódio, mesmo agora, perdido sozinho. Você merece isso. Um túmulo pra você, termine isso. Gente. Ah, ah para de me olhar desse jeito. É só uma coisinha pra me ajudar a focar no trabalho. Só isso. Aham. Uhum. Isso aqui é bebida, gente, pra quem não. Pra quem é, é puro demais. Uh. Uh. Ah, isso aqui são os colecionáveis. Uh que demais. Você já abriu e encontrei sua pequena coleção de garrafas. Ah, que é a história toda! Eu não suporto ver você assim, você não está bem, você passou a noite suando e tremendo e agora está aí, trancado no seu ateliê, como sempre, esse absurdo de artista torturado. Tem que parar! Uh, Mas é uma musiquinha super sinistra. Eu não gosto! Tava bom sem, sem música. Mas eu lembro dessa música. Ela é muito boa. Os cara que criou esse jogo é esse genial. Carne estragada. Semente de roedores. Eu vejo a sujeira se mover só pro descendo. Tá. A marca do artista. Calma. Mal começou o episódio. Tomar no Olha que música demais, gente. Eu sou... Eu sou o... O Michael... O Michael Jabs... Slang Ting. Esse é o nome. Duvido alguém colocar hashtag Michael Jabs Lig Olha o piano. Caralho! Vai, Repulso! Não? Não tenho poderes mágicos? Eu não sou Harry Potter? Jack? Eu quero que você me desenhe como uma de suas garotas francesas. Usando isso. Usando a pianos, eu sou ah. Um armário sem nada. Outro armário. Uh. Imitações assombradas, toque, toque Não vou deixar de entrar roupas Nossa, por um momento eu vi uma silhueta de uma sombra Entrei em choque Ok, vamos Uau, que Quarto vazio É coisa de gente rica Você tem aqueles quartos enormes sem nada, sabe? Bloco do criador Oxi Oxi! Gente! Ah, Eita, ele tá carregando algo. Uma chave. Para quê? E agora? Uh, não, vou, não vou nem discutir. Fingir que tá normal. Minha vida é assim que... Minha vida funciona assim, sabe? Você olha pra frente, aí quando você olha pra trás, sumiu. Junho, não se esqueça. Loxia, será que é aniversário de alguém? Eu não sei. Ó, oh, é demolidor <risos> Entendedores entenderão Ah O piroca Perdi até o ar, véi Eu tava, tipo, respirando pra fora tava tá, eu tava assim, ó E aí na hora veio o bicho Aí eu gritei, então saiu um grito meio tipo Aí eu morri AI MEU DEUS! Ai que medo... Eu tô com medo! Eu tô com medo! Nada... Dominar! Quem nunca? Então as hands, eu acho que tem pouco livro aqui, tá? Essa aqui é a minha pequena coleção de Harry Potter. São <risos> sou um Potterhead, eu sou muito fã, tá? Assisto desde.. Desde quando. Desde quando saiu, leio também. Uau! Que sala legal! Olha, está trancado. Vamos descer? Ai, meu personagem tá manco. Vai! Eu lembro de um jogo que eu joguei do Slender, que ele... o personagem corre assim, ó. Era meio engraçado. Tá aí no canal quem quiser. É, foi, foi a minha série que eu fiz do Slender. Sim, eu tenho uma série do Slender que eu joguei. Quase todos os Slenders que eu tinha, tipo Sanatorium. Não é possível, não tem nada aqui pra mim pegar, né? Pelo amor de Deus. Gente, tem papel. Pega alguma coisa aí só pra fingir. Opa. Se alguém sabe como agachar, me explica, por favor na boa se der né se não der avisa que não dá por favor se vocês que assistem outros youtubers bastante me avisa aí se alguém se abaixa uau que isso Caro senhor, para ser honesto, não posso dizer que sua carta foi inesperada. Vários colegas me informaram que você procurou anteriormente para pedir conselhos sobre este assunto. E embora ache perfeitamente compreensível o que pacientes procurar uma segunda opinião. Acredito que 16 opiniões iguais são bastante. Mesmo assim, em respeito a você e sua esposa, eu examinei cuidadosamente caso e tenho que concordar com meus colegas. Espasmos musculares involuntários não são incomuns em pacientes que sofreram queimaduras tão severas quanto as de sua esposa. Quando as coisas que você se refere como sorrisos bizarros ou ganido irritante, embora muitos devam achar essas expressões ofensivas, acredito que possam ser fatos de manifestações do dano nos nervos. Os outros sintomas que mencionou não parecem ser psiquiátricos, mas sim puramente de natureza psicológica. Eventos traumáticos podem levar a um estresse severo e isso certamente não é motivo para envergonhar. Quando o seu pedido para consertarmos sua, sua esposa, você tem que entender que o que ela passou não pode ser desfeito com uma, um simples procedimento. E... L Longo e árduo processo que necessita de todas as suas forças e apoio. Por favor, sinta-se livre para me contatar aos meus colegas caso queira discutir o programa de reabilitação de longo prazo. Consertar? Ah, muito feio. Pensou, conserta em minha esposa. Tipo, vou <risos> Eu já entendi que a gente tem que ficar quieto. É um loop? E agora a gente subiu. Acho a gente não pode atender. Oh, parece que tá tocando ao contrário. Não sei se vocês notaram isso. Tenho certeza, a gente tem que voltar. Tá. Aí, ó. Sim. Fala. Agora tá lá embaixo. Hello. Oi. Sim, o quê? O quê? What fire? Um incêndio? Oh God! Ah, meu Deus! Is ela she, está? Qual she... hospital? hospital? Estou indo. Foi uh, ah, quando avisaram que ela tinha sido queimada. Ai, meu Deus! Acabou era isso, puzzle? Vambora... Não quero encontrar minha esposa. Memórias inquietas. <risos> falei que eu não queria encontrar ela. Eu falo, não, não quero encontrar minha esposa. Mas o que, que acontece? O capeta capiroto Jesus Jeová aparece aqui. É foda, né? Uh! Sala grande! Ai meu Deus! Corre. eu não entendi nada. Eu só tirei a mão do mal, só fiz... Sai! Sai! Sai! sai. É difícil. Tipo, tipo a dancinha da cruz. Esperança mata a mente. Ah, fecha, porque eu já aprendi como é que funciona. Vamos subir mais? Eu sei o que tem lá embaixo. <risos> de tudo. A gente vai morrer hoje, gente. Ela estava aqui. Não, ela estava no andar abaixo, lembra? Abandone a esperança enquanto pode. Em todo caso, como seu advogado, devo aconselhar-o a não fazer qualquer ação imprudente. Em outras palavras, não faça nada estúpido. Ainda temos uma chance de ganhar isso. Hum, acredite ou não, eu já tirei cliente de piores merdas que essa. Só não piores as coisas, fique frio por um tempo e deixe-me recorrer à ordem judicial. Essa assistente social definitivamente está do seu lado. Podemos usar isso a nossa vantagem, retratando você como uma vítima do sistema. Um marido de luto, um lápis momentâneo de razão, um burocrata superprotetor, acredite. Isso é o melhor que temos. Considerando o que você passou recentemente, eu diria que temos 50% de chance de chegar a um bom resultado. Mas, não, se você continuar tentando convencer a todos de que ficou completamente louco. Sem mais ataques, sem mais vagabundagem e melhor ainda, sem mais qualquer tipo de aparição pública, você ainda pode conseguir sua. fi. fil. Fi... seria sua filha? <risos> o que aconteceu com minha filha? Verusca? Verusca? Onde está você, Verusca? água Parece esse sangue cadê a merusca ela tinha um quartinho lindo merusca cadê você minha linda ai meu deus o que é isso flutuadores silenciosos eles entopem os esgotos pelo na água sem banhos para mim Nojo Verusca, olha aí eu, eu o gatão, hein? Ó. Eu quero a minha filha, a minha filha. Ok, né? Eita, deu uma carregada de mapa. Se tá trancada por algum motivo, Gente. Porta trancada significa não entre. Entende? ó. Não entra. Não entra. Não entra. E aqui entra. Essa, essa, esse quarto é tudo de bom. Ou não, né? Porra, como assim? Eu não gostei. Ai, drogou, drogou, Olha as drogas. Olha o que a droga faz com a gente? Ah não. Luz, obrigado. Luz, adoramos luz, todos adoramos, né? Hum. Hum. Delícia. Se não me engano, é aqui, acho que aqui a gente consegue mais um pincel, vamos tocar um piano, gente? Não tô gostando! Uh! Vamos aproveitar essa visão linda, ó. Eita, a câmera tá falando que tá calor. Pô. Ó, tocando. Não gostei disso. Ó, que estilo! Eu precisava retirar a carne do osso. Antes eu não sabia como, mas então eu cortei ela fora com uma serra de mão. Ferdi. Então eu coloquei osso no piloto. Pil... Pil... Eu tive que arrumar um, já que eu nunca tinha feito isso antes. Então eu misturei um pouco, um pouco de, tinta, de tinta branca. Deu uma bela base. Gente, eu peguei um osso. Da onde? De quem? O que, que eu tô fazendo com minha mulher, velho? embora daqui, gostei daqui, vamos voltar a pintar o nosso quadro, aí a gente termina mais um episódio, vai manco, aí nosso quadrinho lindo, e se você falhar, aí fodeu, tá, aqui é os papéis, outros papéis que eu achei, vamos ver o que tem aqui, nada, nada, nada, nada, e peraí, peraí, peraí, peraí, ah, tá. eu ódio, mesmo agora, perdido sozinho, desesperado, você sempre será um equívoco grotesco, terminei isso, Eu tô pintando, gente Fazendo furacão 2000, véi assim? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado tem like, Se inscrevam no canal compartilhe o vídeo Não se esqueçam de vocês, por favor Falarem pros seus amigos Olha só esse menino Jogando E até o próximo vídeo, gente Então, pessoal Falou Fora de alcance Ai ah! Não sei agora.